Oi gente, bom, é, como vocês viram aí no vídeo de hoje vai ser a parte 2 daquele, daquele desenho que eu comecei de desenho em fala Que vai ser eu pintando com tinta guache, né? Que eu nunca pintei com tinta guache aqui no canal Vocês vão ver como eu faço aí na terceira parte, tá bom gente? E, e hoje eu acho que eu não vou falar muito, eu acho que... Depois de um certo ponto eu vou deixar só uma música rolando aí pra vocês, tá bom? E é isso, pra ver você, se vocês gostam mais assim ou se vocês gostam de eu falar no vídeo inteiro, tá bom, gente? E hoje nessa parte vai ser eu finalizando o desenho. Na verdade eu não sei se fala finalizar agora ou se é contornar, acho que é só contornar mesmo. E na terceira parte vocês vão ver eu pintando, tá, gente? E vou dar uns recadinhos antes de eu parar de falar aqui, tá bom, gente? Que um desses recados é que eu criei, eu voltei, né? No caso, eu voltei com o TikTok, né? O TikTok que eu tenho certeza que vocês conhecem ou não, né, também, mas se não for, se vocês não conhecerem o TikTok, deem uma pesquisadinha aí, tá, gente? Mas eu voltei com o TikTok, mas eu não voltei ainda. Calma, já vou explicar. Tem a minha conta lá, é só é, Luísa.talmatubo, tá? O i tá sem acento, eu acho, por causa que não dá pra colocar o acento. Então é Luísa.talmatubo, não tem acento no i, por causa que não dá pra colocar lá o acento, né? É meio. é tipo o ID do TikTok, né? Como se fosse o ID do like, ah, é então. É o ID do TikTok. Mas. Então, gente, me sigam lá no TikTok, tá? E quando eu bater 10k lá no like, sim, gente, lá no like, ou seja, 10 mil seguidores lá no like, eu vou, eu vou ativar a conta lá no TikTok. Eu vou começar a postar vídeo lá e tal. Mas, gente, ainda vai demorar, né? Ainda vai demorar que eu não tô nem com 1k um lá no like. Tô com 670, eu acho, por aí assim, de seguidores. Então gente, mas quando eu bater 10k lá no like, eu espero bater, né? Tomara que eu bate. Bata 10k, sério. Tomara. Então eu preciso da ajuda de vocês, gente. é, mandem meu perfil para seus amigos, para seus familiares, curtem os vídeos, por favor, gente, para me ajudar e me siga lá. E quando eu bater 10k, eu vou ativar minha conta no TikTok. Ela já tá lá no TikTok a minha conta, mas quando eu bater 10k, eu vou ativar lá pra vocês, tá bom, gente? Então, é isso. Vou deixar vocês convite queria dar só esse recadinho. É isso. Então, é, então, se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, tá bom? E é isso. Continuem aí com o vídeo. gente, aparecer aqui no final de novo pra, pra, pra dar tchau, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Cliquem em gostei, se inscrevam no canal que me ajuda muito, tá bom gente? Comentem aí o que vocês acharam Se os comentários estiverem ativados Se não estiverem, relevem, tá gente? É que o YouTube desativa sempre E às vezes eu esqueço de ativar de novo, né? Mas se tiverem desativado, gente, é, sei lá, comentem lá no like, vão no meu Instagram, tá tudo aí na descrição, tá bom, gente? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e tchau!